Sabe, Fênix, faço, Você tá muito Oi, amoroso tá. hoje. Eu tô, tá né? Muito... Olha, olha o sol ali, você tá vendo? Batendo no meu... Olha o sol. Olha o sol. Legal, eu tô preso. <risos> é verdade. Só que você vai matar, né? Você nunca vai matar. Nunca! Nunca! Ai, prefiro Deus, morrer Deus, do que perder, prefiro prefiro que perder a vida! Eu prefiro vida! do que perder a morrer! Ele é um balde, mano. Ele é um balde. Aí, tamarão... Tem qual é o nosso nome? Wildcat. Qual Qual é o nosso nome? É Rafael e Guilherme, não é? Não. Fênix, olha nos meus olhos, diga que me ama antes, antes de eu começar. Como... Eu amo a minha avó. Perfeito, eu também amo a sua avó, vambora. <risos> Eita porra. Eita porra. É muito simples. Exato. Ah, é... tem um aqui. É... <risos> Nossa, <risos> Burnie, que, que esconderijo, merda. Meu Deus. Mas é fácil de Poxa, me daria mais outra. outro atrás. Eita <risos> porra! Cara puta. palhaço! We're we're cara we're palhaço, we're velho. palhaço we're we're velho, cara! Hey, agora você coloca no começo Não, não apareceu na tela apareceu. do Céu. Com certeza não apareceu. É? Porque não, o teria te visto. Ele... não, não porque o Ceab tinha a mão no olho. Vem cá, Ceab. É, é, exato. Uou vocês estão quase lá. Marcos Mion, mano. Tipo, o tio Black, Play no ratio right, Fly estilo Mano, oh, fuck o neném, né, mano. Vamos, Rick, somos, somos três. Ele sempre foi Rick, velho. Mas me chamou de, de Rick, São, velho. Ligário, você me, me de de Rick, não, velho. não porque o Rick tá já com a gente, olha aí, aperta a arma. Tá, é Eu tô jogando. velho. já estou com a sua cara, velho. Caraca, cara. dois Ricks, né, velho? Tá achando que é o Marcos Mion agora? Meu Deus. Deus! Nossa, mano, que louco, né, velho? Tipo, pode ir, pá. Pode ir, pá. Fênix, Fênix, acorde, acorde para a vida, homem! Marcos Mion os pontos não, pontos não pontos vai fazer céus. nada, não, Marcos Mion não cai em vídeos de gente boa, então mas ruim, YouTube... Rapidão, agora. rapidão, só, só perguntando mesmo, quem que, quem que vai morrer aqui? Ah, era o Marcos hum? mesmo, era o Marcos. Eu acho que esses caras tão... tão, tão salgados, Eu hein. acho justo. Sobrou agora o único, único cara A que eu amo de, de verdade nesse mundo. Calma, oh, calma, calma. Isso, porra. Porra, porra, cérebro maluco, memória, memória, memória. Yo, tchopão, how to fly. Oh, não, não. Às vezes eu tô assim pensando, putz, será a como será que é o pintor sabe? Ai, boa, boa, Ai, que safadinha. Ai, Viu? Pega a bomba que... e faz tudo aqui, ó. Ai. Pinto, adoro. Peraí, peraí, fica assim, fica assim. Rapaz, corre, ah, deve ser, tá Felipe. Isso, boa. Ele nem te viu, ele nem te viu, ele não te viu. Ele nem te viu. Não. Não! Vamos ah, lá, galera. Galera da transfusão mecânica, vem. Transfusão mecânica da Morosita, vem. Véi, adoro, mano. Referência é o Max Mion, na moral, velho. Ah, Max por favor, chega, sério, chega. Chupla, chuplin no Hatch of Fly. É justamente por isso. Por mais mais ainda, por ser o Marcos Mion, é pior de fazer referência, Dios. Para de falar disso, na moral. Faz mano. Mas então, hora, é mano. Colher a cana, fritar a pipoca, maltratar o cano, grelhar a aranha, espeto, lança de espata, meter a de três pontos, salvar a Amazônia, molhar o arbusto, achar a espirra, fazer a unha do camelo, quebrar o varal, encortar o bambu, capinar a relva, dar a cotovelada na coluna, instalar a biribaleia, dar o um peteleco no poste, triscar a perereca, preencher o buraco do tatu, envelopar o microfone, arranhar a lomba, dar um tranco no rosbife, garimpar a parofa, e botar o bêbado pra vomitar.